O Ivan tem estudado nos últimos anos o fenômeno das fake news. Como esse fenômeno tem interferido no debate público, na política, quem ganha com isso, quem se aproveita disso, e como a gente faz para entender exatamente o que é fake news, identificar e escapar desse problema. Ivan, legal tá ter você com a gente hoje. Obrigado por ter aceito conceder essa entrevista. Eu que agradeço, Marcelo. Ivan, como eu, eu falei no início, né, a gente vai discutir o tema das fake news hoje. É uma, um conceito que você tem explorado nas suas pesquisas, discutido com seus alunos, participado, inclusive, do debate público sobre esse assunto. Então, assim, a primeira, primeira questão é, esclareça para a gente o que, que são fake news. É, a gente tem várias definições para o que é fake news e essa é justamente uma das dificuldades de ser bastante preciso na hora de falar e definir o que é ou o que não é fake news. No, no dia a dia, né, no cotidiano, a gente usa uma definição, a gente entende fake news de uma forma bastante ampla. É né, como se fosse um sinônimo de mentira, né? Se você fosse traduzir ao pé da letra, fake news pode ser traduzida como notícia falsa. Então, muita gente acredita que qualquer informação incorreta, qualquer coisa que você vê por aí que é mentira pode ser simplesmente caracterizada como notícia falsa. Mas, quando a gente vai trabalhar nos estudos de comunicação, quando a gente vai olhar nas pesquisas, a gente encontra definições que são um pouco diferentes dessas, que são um pouco mais específicas, tratam de um fenômeno mais recente. Porque mentira sempre existiu, a gente sempre enfrentou esse problema, né? não é uma questão tão nova. O que é novidade é a existência de um tipo de site, um tipo de conteúdo que é, circula pelas redes sociais. Né? Então, esse é um primeiro ponto importante da definição. Né? Ela vai circular por essas plataformas, pelas redes sociais como o Facebook, o WhatsApp, o Twitter, o Instagram, essas redes que a gente utiliza. Elas usam informações que podem ser verificadas como falsas. Então, a gente tem como provar que essa informação não é verdadeira. Essas informações, normalmente, elas simulam, elas tentam se passar por outra pessoa, então parecem simular aquele formato do, é, do jornalismo, usam uma linguagem, um formato jornalístico, ou simulam é, um áudio de um empresário ou de um médico, tentam se fazer passar, é um conteúdo impostor, tem que enganar a gente usando esse, essa simulação para se passar por outra pessoa. e Uh, a, a autoria verdadeira, você tentar identificar da onde vem essa informação, quais são as suas fontes, é um pouco complicado. Então, outro elemento importante para a gente perceber são as fontes de informação. As fontes não estão muito claras, você não consegue saber da onde essas informações foram tiradas, isso dificulta muito também você verificar, checar de onde isso veio. Né? Então, você pode colocar essas definições do que é fake news, mais amplamente, como um sinônimo de mentira ou de notícias falsas, mas essa é uma definição um pouco imprecisa. Ela acaba dificultando e mais confundindo a gente do que ajudando. Porque esse é um fenômeno muito antigo e tem outras formas para combater. Agora, para combater, para lidar com esse fenômeno mais recente desses últimos anos, desses conteúdos em que os usuários acabam ajudando a passar para frente, né, a compartilhar essas notícias falsas, a gente precisa de umas ferramentas mais específicas. É, explica pra gente, então, é, como é possível identificar né, quando a gente está recebendo informações no Facebook, no Whatsapp, nas redes sociais em geral, como, como você falou, que são uh, os principais meios né, de difusão dessas fake news, é, como que um, um leitor pode uh, separar o joio do trigo? Joia, a grande questão é você saber como é que isso foi produzido, como é que essa informação aí foi coletada e como é que ela chegou até você. É o que a gente chama das condições de produção dessa informação. É você tentar entender quais são as circunstâncias, de onde isso veio, por onde isso passou, por que, que isso chegou até você e o que você pode fazer para verificar essa informação. Então, dentro dessas condições, de tentar entender quais foram as circunstâncias, Primeira ponto, a primeira ponte importante é você tentar identificar qual é a fonte. E aí você já percebe que as notícias falsas elas não têm muita clareza, elas não são muito específicas, elas não são muito transparentes na hora de explicar as suas fontes de informação. Você não sabe de onde elas vieram. Então você não tem muito claro uh, qual é o veículo que publicou essa informação ou quando você tem informação de qual é o veículo às vezes é um veículo desconhecido, meio obscuro, você nunca ouviu falar, não dá para confiar muito bem sobre ele. Então, vale a pena você procurar é, o veículo que publicou essa informação e se esse veículo está apresentando as suas fontes. Se no texto, se na imagem, se nos gráficos, se no vídeo, se no áudio você tem uma identificação clara de onde essas informações foram retiradas e se você consegue verificar, se você consegue procurar essas fontes de informação originais. Então esse é um primeiro ponto importante, você tentar olhar para de onde veio essa informação, as suas fontes e o veículo. Uma outra dica é a forma como essas informações estão sendo apresentadas para você. Se esse texto não tem um cuidado muito grande, está cheio de erro gramatical, é, exagero, aqueles, exa aqueles adjetivos bombásticos, ele tenta apelar para a sua emoção e não para a sua razão, esse é já um alerta amarelo. Né? Não quer dizer necessariamente que isso seja incorreto, mas isso é uma estratégia muito utilizada por quem produz informação falsa. Que quando você tem um trabalho, um texto, né, uma, um vídeo ou uma imagem que apela para a sua emoção, o nosso racional baixa a guarda. Então a gente tem uma tendência maior a aceitar essa informação e ficar nervoso, ficar com medo, ficar com raiva, ficar com antipatia. Então as emoções nossas são exploradas e esses são gatilhos para a gente replicar, passar para frente essa informação. E se está cheio de erro gramatical, se o texto não tem muito cuidado, você já imagina qual foi o cuidado na, na coleta dessas informações. Né? Se não teve nenhum cuidado em em preocupar, nem né, tomar um cuidado para essa informação ser apresentada com é, um formato correto, gramaticalmente correto, então você imagina o descuidado, né, o descaso que foi feito na apuração, a forma como essas informações foram coletadas. Um outro ponto importante para a gente tomar cuidado é você tentar verificar em que momento essa informação começou a circular, porque você tem muitas informações falsas, que elas, na verdade, quando foram publicadas, elas eram verdadeiras, só que elas são descontextualizadas, ou seja, elas são tiradas do seu contexto. Então você tem, por exemplo, uma informação que é tirada do tempo, então você publica uma informação... Hoje, como se tratasse de uma informação atual, mas é de um fenômeno antigo. Então você pega, por exemplo, uma notícia dizendo que a inflação no Brasil é a menor da nossa história. Aí você vai olhar, tem um link lá de uma notícia que era de 10 anos atrás. Quando isso foi publicado, era verdadeiro, mas atualmente já não é mais. Então você tem que entender qual foi o contexto, quando isso foi produzido. Né? Você tem também informação que é tirada do lugar. Então, não o um tempo, mas o espaço aí foi descontextualizado. Então, você pega, por exemplo, uma imagem de uh, violência policial, né, um, e que aconteceu na, no Oriente Médio, e você publica isso como se fosse uma informação que aconteceu no Brasil, ou aqui na América Latina. Então, você está tirando isso do lugar, e fazendo uma acusação, fazendo uma denúncia, que pode não ser a, a mais correta. Então, tem que tomar cuidado com o contexto de onde essa informação aí foi apresentada, com as fontes da informação também, e com esse cuidado, a forma como essa informação chega até você. Não, perfeito, você pontuou muito bem aí esses critérios para a gente identificar, né? passar o filtro, na, na comunicação que a gente recebe nas redes sociais, então vamos olhar a fonte, vamos olhar a forma como esse conteúdo chega, vamos olhar a atualidade, ver se essa história está contextualizada ou não, né? então assim a gente consegue saber o que é uma fake news ou não, é, mas assim, olhando um pouco mais essa, essa questão, né, o que, que a gente não pode confundir como sendo fake news? Essa é uma questão excelente, porque nos últimos anos, né, como a gente está discutindo muito fake news, esse conceito ficou muito difundido, muita gente mal intencionada tenta colocar nesse saco de gatos, que é o conceito de fake news, um monte de coisa que não pertence ao grupo, né, que às vezes são problemas, também sérios, mas são problemas diferentes, que a gente não pode confundir, porque problemas diferentes... Podem ter soluções diferentes. Então, uma das primeiras confusões que acontece com mais frequência é você achar que o erro do jornalismo, por exemplo, uma informação que foi publicada é, num veículo de informação que tem credibilidade, tem seriedade, que fez a sua apuração, mas que, como é próprio do, do trabalho humano, né, todo mundo erra, pode ter uma informação incorreta. Né? Isso não quer dizer que porque tem uma informação incorreta que toda a informação que é publicada por esse veículo ela é automaticamente né, descaracterizada, ela perde toda a sua credibilidade, você não vai nunca mais confiar nesse veículo. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque uh, algumas lideranças políticas nos últimos anos, o Donald Trump nos Estados Unidos, né, o presidente norte-americano, ele foi um dos pioneiros em usar essa estratégia de tentar confundir o conceito das fake news e colocar nessa mesma categoria críticas, denúncias, opiniões contrárias né, ao que ele defende e ele descaracteriza, ele simplesmente quer descartar essas informações porque ele considera que se não se encaixa na visão de mundo dele, deve ser informação falsa, deve ser fake news. Ele usa esse conceito que é muito popular, ele é muito atraente e como as pessoas já estão um pouco vacinadas, ah não, fake news não pode confiar, a gente não pode né, cair nesse tipo de enganação. Então, ele considera denúncias, informações que são bem apuradas, que você consegue verificar os dados, né? E, às vezes, algum, tem alguns erros no meio, tem uma informação incompleta ou uma informação que a gente ainda não consegue checar muito bem. A fonte de informação, como é próprio do trabalho do jornalismo, às vezes perde o sigilo da fonte, não quer ser divulgado, não quer se apresentar porque tem medo de represálias, tem medo de perseguição. E aí, todas essas outras categorias, todos esses outros tipos de fenômenos aí da comunicação são às vezes confundidos como se tudo fosse também fake news. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque aí a gente vai acabar descartando informações que são importantes, que podem até ser aprimoradas, podem até ser lapidadas melhor, apuradas melhor, mas que elas devem ser levadas em consideração no nosso debate público, elas não podem simplesmente ser é, descaracterizadas. Um outro, uma outra confusão que a gente tem com frequência com a ideia das, das notícias falsas, das fake news, são as opiniões. Né? As opiniões elas podem estar embasadas, né, as, nossas, as nossas crenças, as nossas sensações, as nossas impressões, elas podem estar embasadas em fatos, em bons argumentos, mas a gente não pode descartar uma opinião como se fosse uma notícia falsa. A gente tem que separar o que, que é fato que pode ser verificado ou não pode estar verdadeiro ou falso e as opiniões né são uma outra categoria elas estão embasadas podem ter argumentos que fortalecem ou não mas é um outro tipo de fenômeno a gente não pode confundir e temos uma última confusão que acontece com bastante frequência que são os casos de humor né as piadas então você produz uma coisa que ela para você perceber a piada, para você entender a piada e para ela ser engraçada, você tem que perceber que não é verdadeiro. Então tem um exagero, tem um pouco de ironia, tem o que a gente chama né, de, de sátira, é você usar alguns elementos, por exemplo, da linguagem jornalística, o formato jornalístico, você faz uma piadinha com esse tipo de formato, mas está bem claro, dá para perceber na imagem, no texto ou no vídeo, de que não é para ser levado a sério, é quase como se tivesse umas piscadinhas para você perceber que é uma piada Que não é verdadeiro e, Só que algumas pessoas, quando passam esse conteúdo para frente Podem passar isso sem perceber Que a informação é verdadeira Então, esse é um caso que a gente não pode confundir Com fake news, com notícia falsa Porque aqui a intenção De enganar, a intenção de você é, Pegar alguém E deturpar as informações Não tá lá presente né? Pelo contrário, né? ele tá tentando fazer uma piada Ele tá tentando mostrar essa informação numa outra perspectiva e a gente tem que trabalhar com a habilidade dos usuários, né, a nosso, o nosso esforço de perceber a ironia, perceber o exagero, perceber que nesse caso, para inclusive ser engraçado, a gente não pode levar a sério 100% das informações que foram apresentadas. Perfeito. Ivan, Ivan Paganotti, meu antigo colega de Escola de Comunicações e Arte da USP, jornalismo,